Fumar hashi, sabe que eu sou muito real. aquela lingerie, vamos dar rolê na si. Não se engane sobre mim, pode fumar no tá Tapa na bunda é carim, chama as amigas pra vir. Muito abusada, me hipnotizou. Quer tapa na bunda, ela pede que eu dou. Ela hipnotiza quando eu faço esse flow. Entro na partida se se for pra fazer gol. Vários desacreditou, mas isso me motivou. Olha onde eu tô, acredite você tem valor Ela quer fumar hachi, sabe que eu sou muito ri Bota aquela lingerie, vamos dar rolê na si Não se engane sobre mim, pode fumar no finim. Tapa na bunda é carim, chama as amigas pra vir. Ela vem pra base sentar, tá? sempre cheirosa querendo me usar Quer uma vida cara Chanel e Prada Sempre posturada Com grana pra gastar E ela quer fumar, hashi, Falou só mais um fininho Fica só mais um pouquinho Vamos gastar esse dinheiro Um tempo já vivendo longe Ninguém vai me atrasar Sempre tô pensando grande Pra fazer o corre e virar Quero uma rola em Ang, Com a metrô eu sou da sétima Baby não me sufoca e o mozinho me chama Buffy. Claro que é hit, tô me sentindo chique. Com esse outfit, Ela like quer fumar hashi, sabe que eu sou muito real. Foda aquela lingerie, vamos dar rolê na si. Não se engane sobre mim. pode fumando fininho, tapa na bunda é carim. Chama as amigas pra vir.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 Tá na bunda, é carinho. Chama as amigas pra vir.